Senhor, deste me a palavra por semente de luz. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o um melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E aonde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo. Que se ajuste à edificação do bem no momento exato. E faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em Tua prudência, e a fim de que eu saiba usar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigências, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade hoje e sempre.